Oi, tudo bem? Esse é o um episódio de número 10 da série onde eu estou mostrando uma exposição com diversos brinquedos artesanais, chamada Brinquedos do Brasil e Invenções de Muitas Mãos, realizada pelo Sesc Nacional, que está viajando por todo o Brasil e passou aqui por Londrina, no Paraná.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 Se ainda não assistiu aos vídeos anteriores dessa série eu vou deixar a playlist no card aqui em cima. Clica e assiste aos vídeos anteriores para não perder nadinha porque tem muita coisa legal. E antes de mostrar mais um trecho dessa maravilhosa exposição, já vai se inscrevendo no canal aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Queremos continuar oferecendo conteúdos incríveis para você, por isso a sua inscrição é tão importante. Agora, vamos lá! Qual criança nunca construiu uma engenhoca para brincar ou empurrar? O que será que Zé Matutos, cavalos alados, pássaros, helicópteros, borboletas e jacarés têm em comum? Ora, todos gostam de ser levados a passear. Vamos dar um empurrãozinho para esta brincadeira virar realidade também nas escolas? No Brasil e no mundo todo, há curiosos brinquedos de empurrar, com cabos de madeira, rodas, e outras simples e geniais engenhocas que os movimente. O acionamento pela força mecânica de quem empurra dá oportunidade às crianças que recém começaram a andar de movimentar uma infinidade de engenhocas divertidas. Os brinquedos em que envolvem movimento são convites certeiros à curiosidade infantil. As crianças podem apropriar-se de seus mecanismos para produzir seus próprios brinquedos. Neste sentido, a parceria da escola com artesãos locais é sempre bem-vinda, para que as crianças experientes na brincadeira e artesãos experientes no fazer possam trocar de papéis. Vamos ensinar para brincar e aprender para brincar. Lucas, não tem como não se apaixonar é, é, é. por isso, né? É. Não, a gente pega e não dá vontade de parar. Como que é o nome desse brinquedo? Quais são as possibilidades? Eu vi que ele faz parte das engenhocas da isso. feira. Exato. Essa aqui é a sessão das engenhocas. O nome desse brinquedo é Mané Gostoso. Quem fez ele é o senhor Zezinho. É, ele faz exatamente para a criança ter esse contato do movimento de brincar, né? Da imaginação de fluir através desse puleiro dele que faz para frente, para trás e volta. Aí a criança brinca com essas acrobacias assim. E de qual região do Brasil? Que eles, são? eles são mais do norte, então geralmente você vai encontrar aí no Maranhão, no Pará mesmo, no Recife, por aí vai. Ali naquela redondeza, sabe, em Sergipe, por esses estados ali por, por cima ali, você vai encontrar isso facilmente. Aqui por sul você encontra também, só que não é tão forte quanto é mais lá para cima, assim. E que mais de engenhoca que nós temos aí para mostrar como opção para os nossos professores? Tem uma aqui que as crianças ficam loucas por ela, que é a violata. Que é a, a questão da violata, o artista quando traz ela pra cá, ele, faz, ele traz um pouco também a questão de que o viola, ele, ela também tem um arco, porém o arco não pode vir pra essa exposição. E o, ele traz como pensamento de que o violino e o violoncelo, que são dois instrumentos assim, bem bastante conhecidos, eles usam arcos para serem tocados, e as linhas dos arcos são feitas com cana de cavalo, né, então ele traz esses brinquedos, faz um arco com nylon e a madeira e todas essas peças que a gente encontra em casa mesmo, justamente para não judiar mais os cavalos e ter que arrancar a pedra deles, então ele traz esse do nylon como outra opção de que também funciona, sabe, a gente ter essa conscientização. É, esse cuidado com os animais está muito forte, né? Ações acontecendo por todo o país. E muito bacana a gente ter a preocupação do brinquedo não trazer essa questão. Sim. E, então muito fácil de construir, lata, madeira, nylon e é isso. Com o arco, né? Seria muito mais tranquilo, mais legal. As engenhocas de empurrar são muito importantes pois auxiliam o desenvolvimento do andar. Uma dica é que quando for construir o brinquedo, você, professor, leve em conta a fase de desenvolvimento motor da criança. Porque mesmo que ele já ande, se ainda for bem pequeno, os brinquedos devem ser capazes de sustentar o peso da criança e ter resistência suficiente para auxiliar no equilíbrio dos primeiros passos e não deslizar livremente. Como eu te falei, essa exposição Brinquedos do Brasil Invenções de Muitas Mãos veio ao encontro da solicitação dos nossos seguidores. Ela faz parte de um projeto educativo e cultural de divulgação e valorização do brinquedo artesanal para inspirar práticas criativas de construção de brinquedos pelos professores, crianças e comunidade educativa. Nós ficamos muito felizes com a abertura, a receptividade e a parceria do Sesc Londrina e nos receber e também permitir que dividíssemos com você essa experiência. Não perca os próximos episódios, eu vou te mostrar outra parte da exposição. Você vai conhecer detalhes de brinquedos e trechos do papo tão bacana que eu bati com o Lucas Souza, monitor que me acompanhou e explicou sobre diversos brinquedos e deu várias sugestões de como os professores podem produzir brinquedos similares para utilizarem suas práticas na educação infantil. Quer saber mais sobre brinquedos e brincadeiras para a educação? infantil? Tem alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para os próximos vídeos do canal? Escreve aqui embaixo nos comentários e eu também quero que você conheça o curso Ludicidade na Educação Infantil que está com uma condição imperdível. Nele, nós ensinamos o que você precisa saber a respeito da realização de atividades lúdicas no processo de ensino e aprendizagem de crianças de 0 a 5 anos. Vou deixar o link na descrição. Nós também temos mais de 25 cursos de capacitação para professores na área da educação infantil. Fique de olho que sempre temos ofertas incríveis. Você ainda pode acessar o nosso blog e conhecer centenas de brinquedos e brincadeiras de antigamente, que você pode utilizar em suas aulas e a criançada vai adorar. Vou deixar o link do blog para você. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo. E se ainda não se inscreveu, para tudo agora e se inscreve aqui no canal. Nós precisamos de você. Qualquer dúvida, fala com a gente, ok? Um forte abraço!